Olá, meus amigos, olá, queridos internautas, queridos telespectadores do Canal Mais Brasil, o canal do minerador. Um abraço também a vocês, queridos internautas da página Conexão Brasil Rádio no Facebook. Um abraço gostoso para todo mundo. Eu estou passando por aqui para dizer, se você ainda não se inscreveu no Canal Mais Brasil, por favor, se inscrevam. Deixe o seu gostei ou não gostei. E eu quero falar hoje especificamente, especialmente, aos mineradores brasileiros. A você, pequeno minerador, a você, grande homem do nosso garimpo brasileiro. Antes de começar a minha fala, eu quero aqui saudar alguns homens baluarte dentro da mineração brasileira que eu não poderia deixar de falar. Primeiramente, ao presidente da Confederação Nacional de Mineração, o Bruno Secchini. Grande baluarte, grande homem um abraço, Bruno, muita luz para você. Uma outra pessoa que eu tenho um respeito muito grande também, Chico Nogueira. O Chico é presidente do Conselho da Confederação, né Chico? E é também presidente da Federação das Cooperativas de Mineração e Garimpeiros no estado do Amapá. Alô, Chico, um abraço para você grande homem. Outra figura importante dentro da mineração, o meu amigo Aristide, que é presidente da Federação das Cooperativas de Garimpeiros do Estado do Maranhão. Alô, meu amigo Aristide, grande baluarte, grande homem também. Uma outra figura que eu tenho um respeito muito grande por ele é o meu amigo Cris, ele é presidente da Federação de Cooperativas de Atividades Minerais do Pará. E outros grandes homens que nós temos muito respeito também, que se eu for dizer, eu vou ficar aqui o tempo todo falando o nome dessas pessoas, mas a todos vocês que são presidentes de cooperativas em qualquer parte do Brasil, de federações, o nosso abraço, o nosso carinho, o nosso respeito por vocês. Mas eu quero falar hoje com você, pequeno garimpeiro. Quero falar hoje com você, presidente de cooperativas. Olha... Seria interessante, agora, nós do Brasil, nós aqui do Canal Mais Brasil, eu criei o Canal Mais Brasil, o canal dos mineradores brasileiros. Por quê? Para divulgar o trabalho de vocês, para divulgar o que vocês fazem aí por esse Brasil afora. E que a antiga e que a velha imprensa, me permitem que eu a chame assim, só fazem falar mal dizer que vocês são bandidos, dizer que vocês são depedradores, dizer que vocês fazem coisas erradas e não mostram exatamente as coisas corretas. Tem coisas que muitas das vezes não são certas? Talvez tenha. Mas tem muito mais coisas boas que vocês pequenos mineradores, que vocês pequenos garimpeiros por todas essas comunidades aí do Maranhão, do Amapá né? e de todos os estados brasileiros que praticam o garimpo, que praticam a mineração, fazem com muito carinho. E que eles não mostram a verdade. Eles só mostram os bombardeios, só mostram é, arrebentando máquinas. Peraí, nós estamos o quê? Em guerra contra os garimpeiros? Em guerra contra os mineradores? Eu acho que não é por aí. Eu pergunto a você, querido amigo brasileiro, de qualquer parte do Brasil, o que seria do Brasil sem a mineração? O que seria do Brasil sem esses homens, pequenos mineradores, baloarte, que vivem nessas comunidades quase que em condições subhumanas, por falta de atendimento, por falta de muitas coisas? Agora, eu vou dizer uma coisa para os senhores, que são os grandes representantes dessas minerações. Está na hora de vocês divulgarem o trabalho que vocês fazem com muita presteza, com muito carinho. Mostrar exatamente de que forma que vocês trabalham. Mostrar exatamente de que forma vive o pequeno minerador. Eles são trabalhadores, são pessoas de famílias, são pessoas honestas, são pessoas que merecem o nosso respeito. Então eu quero fazer uma proposta. Eu estou me colocando à disposição dos senhores garimpeiros, dos senhores mineradores. Estou colocando o canal Mais Brasil, o canal do minerador, à disposição para nós mostrarmos o trabalho que vocês fazem. Para nós mostrarmos o que é que vocês fazem de benefício para o progresso brasileiro. E que isso que aparece na grande mídia é mentira. Eu estou aqui pronto a fazer isso. Mas que isso aconteça, eu preciso... Que vocês nos ajudem, que vocês venham até nós para que nós possamos mostrar exatamente o trabalho que é realizado aí nessas grandes comunidades que merecem o nosso respeito. Tenho dito. Um beijo no coração, muita paz. Jesus abençoe a todos.